Paz do Senhor esteja com todos vocês, sejam bem-vindos ao ADEC TV e agora nós estamos no quadro Minha História. Aqui nesse quadro Minha História a gente ouve os testemunhos, muitos testemunhos, muitas histórias lindas de como Deus interviu na vida de cada um. E hoje conosco nós temos aqui o William Moreira, um jovem abençoado, que faz parte da Assembleia de Deus Caratinga, congrega aqui no Templo Central. William, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigada a você <risos> por compartilhar com todos nós a sua história. Essa história serve, né? todo testemunho serve para poder tocar o coração, fortalecer as pessoas né? E, Isso. e ver como Deus age na vida de cada um. Porque cada um de nós sabe de onde que Deus nos tirou, o que Ele fez. E adore essas alegrias que a gente carrega, né, William? Experiência, né? Experiência. Marca a vida da gente e serve para edificar outras vidas, né? E serve para edificar outras vidas, outras histórias, Isso. né? Isso. E a gente tem que testemunhar sempre. <risos> William, para começar, vamos lá. Vamos falar primeiro da sua família. Isso. Você já nasceu num berço cristão, cristão evangélico? Meus pais... É sempre foram muito envolvidos na obra de Deus, né, sempre foram voluntários, assim, quando a gente ainda era criança, saíram para pregar, saíram para louvar, né, sempre foram muito empenhados mesmo, por amor, sabe, aquela dedicação, trabalhadores rural e deixavam os afazeres e iam atender convites, eles cantavam na região de Mantipó, né, onde eu cresci, Sede é de Matipol. Isso. <risos> o Gé costumo brincar. O William Moreira é gente boa demais. Só tem um probleminha que nasceu no cor da revolta. Então <risos> <risos> podia ser o <risos> É. Então foi onde eu cresci, onde meus pais trabalhavam. E nós herdamos isso né, deles. Esse amor pela obra de Deus. Essa herança. Né? Essa herança. E vocês, William, tanto seus pais como você... E seus dois irmãos, vocês são três filhos, né? Isso. Três homens. Vocês são envolvidos no Ministério de Louvor. Sim. Você é ministro de Louvor aqui no Tempo Central. <risos> faz parte também lá do Ministério ELO. Sim. E conta um pouquinho. O que aconteceu? Conta um pouquinho da sua história. Lá em casa, a, a comunicação lá sempre foi através da música, né? Meus pais... Né, e isso, eles passaram né, essa, esse dom maravilhoso que é louvar ao Senhor e era muito comum lá em casa né, um tá cantando na sala, outro na cozinha né, no carro a gente ia saindo e já ligava logo um som e a gente começava a cantar e isso foi desenvolvendo com o tempo né, a gente começou a sair mesmo pequenos atendendo convites, cantando em eventos da igreja era maravilhoso, é né? muito bom lembrar desses momentos assim, em família, né? onde a gente cantava com aquela alegria, aquele prazer. Né? Desde pequeno, você desde os três. Você... Isso. Você, o Elton e o Anderson. Isso. E daí aconteceu um acidente com você. Isso. A partir daí, é, né? eu quero ouvir todo o seu testemunho. Eu não, né todos nós queremos ouvir. Como foi esse acidente? Sei que foi muito grave. Quantos anos você tinha? Onde aconteceu? Então, foi no ano de 2011. Né? Eu tinha 16 anos. 16 anos. Isso. E meu pai estava pastoreando o Corgo dos Cruz. É uma roça muito bacana. Familiares nossos mesmo que moram lá. E eu estava de servente, ajudando meu pai na obra. O servirino, né? Que faz tudo. <risos> <risos> e, né, dado um dia, eu estava em cima do telhado. Ajudando meu pai lá na construção E eu não me recordo bem Eles não souberam até explicar o que aconteceu Mas eles imaginam que uma tábua tem inclinado né A tábua onde eu estava E eu caí de cima daquela altura De cima daquele telhado né, A igreja do Corvo dos Cruz Se você conhece Você estava trabalhando lá Ajudando seu pai na obra da telhado. igreja é. telhado. Então eu caí dentro da igreja dá quase 6 metros de altura. Quase 6 metros de altura. Você caiu. Caiu. E nisso, é, a minha mãe fala que ela estava do lado, a casa pastoral era do lado da, da igreja. Diz ela que ouvi um estalo muito, muito forte, né? Das telhas quebrando. Banda. Mas o meu crânio, quando bateu no chão também, ele deu um estalo muito alto. Ela conta que quando ela chegou na igreja, todo mundo muito assustado, né, sem coragem de aproximar de mim. E diz ela que quando me viu, ela conta que eu estava com os meus olhos virados já, roxo e sem nenhum sinal de vida. Sabe, e naquele desespero ali, muita gente gritando, vamos socorrer gente, mais rápido possível. Né? Arrumaram um motorista, meu tio. E quando ele estava me colocando dentro do carro, a minha mãe dizia que ouviu a voz do Espírito Santo falando com ela. Primeiro ora e repreende o espírito da morte. Ali, o córrego dos cruz... Isso. É interior, bem interior, Isso. não tinha recurso médico ali. Ali não. Nada. Eles te colocaram dentro do carro e iam te levar pra onde? Pra Matipó. É. E ali, sua mãe ouviu o Espírito de Deus falando com ela. Ela conta que naquele momento, todo mundo muito desesperado para me colocar dentro do carro. E ela teve que acalmar todo mundo, falou, não, gente, primeiro a gente vai orar. É. Aí sua mãe orou. É, e ela que... Foi uma oração, assim, muito rápida e objetiva, né? Ela pôde lembrar de quantas vezes Deus havia prometido para ela. Que era para ela sair de casa, abandonar, às vezes deixava a gente em casa, correndo perigo, né? Sozinho, à noite, chuva, tantos perigos que eles corriam. Ela ouvia muitos conselhos de pessoas dizendo, não faz isso, passa o tempo com seus filhos, né? Melhor fase, você está perdendo. E disseram que naquele momento ali Ela lembrou disso De um dia que ela montou na garupa da moto Começou a questionar isso com Deus Falou senhor, eu não vou fazer isso mais E diz ela que Deus falou com ela assim Faz a minha obra que eu vou cuidar dos seus filhos Uma e, promessa Uma promessa E disseram que lembrou disso Quando me viu ali no chão Sem sinal de vida E, e diz ela que é, Começou a falar isso com Deus Senhor, o Senhor prometeu queria cuidar dos meus filhos nós estamos aqui fazendo a tua obra. O William estava tá lá em cima fazendo a tua obra, trabalhando na igreja. Né? Eu creio que o senhor não vai levar o William. Então traz de volta a vida, a vida do William. E ela conta que na hora, no mesmo, no mesmo momento, eu estava sangrando muito. sim Você caiu de costas mesmo? De quando... cabeça. Messa, sim? É. Ah, de ponta. De cabeça. Eu não quebrei nenhuma parte do meu corpo. Só pegou o crânio no chão. Só o crânio. Meu pai estava em frente ele viu eu passando. Retinho. Então eles me pegaram todo mole, sabe? Já... É. Mas ela conta naquele momento da oração, ela conta que eu dei um suspiro muito fundo e ali o sangue já parou de jorrar, né? E... Mas foi aquela correria, né? Eles te levaram para um o carro, e é, eu dando crises, né? Convulsão Sim. e meu tio conta que eu até estraguei a poltrona do carro dele de tão forte que era, sabe? Porque eu tava tendo os impactos com o corpo, né? E aí você chegou até Matipó? Chegamos até Matipó, isso era praticamente uma hora da tarde E ali não tinha a, a ambulância do UTI móvel Que precisava para me transportar para BH né? Belo Horizonte. Porque o hospital de Matipó até então não tinha esse recurso Eles iam te dar só os primeiros socorros Isso E, e eles, assim, é, na época é, Eles até comentavam isso entre os médicos mesmo Dizendo, esse menino não vai sobreviver né está nas últimas vai vai procurar uma ambulância inútil, em vão porque ele está morrendo. Ele não chega a Belo Horizonte. Não chega a Belo Horizonte. Mas isso, nisso o prefeito da cidade chegou lá, minha família solicitou a presença dele, né e daí ele autorizou. Eu fiquei lá em Matipó, no hospital, praticamente de uma hora da tarde até às seis da tarde. Até fazer todo esse procedimento. Até processos processo, esperando essa ambulância vir, que ela veio de longe também. E você né? foi... E daí o meu pai teve a coragem de ir comigo na ambulância UTI para BH. Seu pai é um médico. Meu pai é tinha um enfermeiro junto com o médico. médico também. Você foi transferido para Belo Horizonte. Isso. E ele conta que na viagem... Eles pararam três vezes, é, porque o motorista também era o um médico, né? Daí tinha que, o, o, o enfermeiro que tava com ele para porque ele morreu. Ele apagou. Aí ele tinha que te ressuscitar. Aí ele tinha que parar o carro e ir lá atrás e me reanimar. E nisso imagina o desespero do meu pai. Imagina o desespero <risos> do seu pai, da sua Sentado mãe, de todos ali, que tinham ficado. Vendo a cena, né? Eles me reanimando toda hora, eu apagava, me reanimando. Ilha, nessa hora, tipo, seu pai e sua mãe. A fé realmente é da gente atestada, né? Não, como é? Eu sou mãe, eu imagino assim, eu não posso nem imaginar o que sua mãe passou. Sim. Se sequer imaginar, só de tentar, meu coração já fica assim, Senhor, assim, será que a minha fé ia ser tão grande assim, né? Porque eu ia ter que confiar mesmo, né? Sim, minha mãe foi muito firme, sabe? confiante, meus familiares falam isso eles chegavam, eles me viam e já saíam chorando e minha mãe firme não perto de mim não chorava em momento algum ela com aquela convicção dentro dela não, Deus prometeu que meu filho não vai morrer né Essa é só uma fase, ela conta que o meu pai foi mais fraco que ela, sabe ele chegou a cair no chão de desespero e... né e porque ele via que os recursos ali né estavam devagar, estavam lentos lá no Matipó, né ele queria resolver e não conseguia. Né? Ele é só da situação. Na né? que hora, quem está vivenciando tudo, às vezes não nem pensa direito. Mas hoje, imaginando, só do tempo que foi, do acidente até você ser transferido e ainda chegar a Belo Horizonte, é. um acidente tão grave, a gente já vê a mão de Deus. Sim. A gente já certeza. vê o um pedaço do milagre Sim. acontecendo. Igual Elias, quando ele ora para voltar a chover, né ele manda... O moço dele, ele fala, tá vendo lá? Você tá na nuvem? Não. Aí agora, aí ele volta e fala assim, ah, tô vendo bem pequenininha. Mas você viu que o milagre tava chegando. São detalhes, né, por trás de um milagre. Detalhes por trás Deus de um milagre. Deus poderia, né, a situação poderia ser resolvida ali, Carol. Eu cair, minha mãe orar, eu já voltar ao normal, digamos Pronto. assim, né? Mas esse processo todo que meus pais enfrentaram, minha família vivenciou, né? Assim, foi um, um tempo de provação né? E da fé, é? fé, da confiança uhum. deles em Deus. E você ficou quanto tempo em Belo Horizonte? Depois que você chegou em Belo Horizonte, o que aconteceu? Você foi para UTI? Então, eu cheguei lá em BH, fui direto para a UTI, e aí eles tiraram a tomografia do meu crânio, cheguei a fraturar Toda essa parte. Toda essa né, só afrontar o que não. E daí eles já deram logo um laudo, né? Falando, olha, é cadeira de roda. Né, ele vai. Ter, ter sequelas. Ter sequelas. Se ele voltar do coma, né? tinha essa condição. Eu fiquei três dias em coma. Três dias em coma. É. E meus pais, nesse tempo, né, solicitando a igreja. Olá. Eu lembro que no dia era reunião aqui de pastores, de ministério. E meu pai pôde ligar do hospital pedindo oração aos obreiros. né? Então assim, o campo de Caratinga ficou sabendo o dia dessa situação. A que meus pais estavam passando, né? Minha família. Interessante que onde eu estudava no, no colégio do Córrego do Café, é, o, o, os meus colegas católicos se reuniram na igreja católica do lado da escola, né? E diziam: vamos interceder pelo William porque assim meus colegas cristãos da, da, da minha igreja né é, se reuniam nas salas Ira. né para orar por mim eu falaram, não a gente também tem que fazer alguma coisa e, e assim eles ligavam minha mãe minha mãe conta que o telefone não parava de tocar o tempo todo né eles passaram por um tempo de ter trauma de ouvir telefone tocar de tanto que eles recebiam ligações sabe porque as pessoas tanta que gente olha a gente também viu tanto que a gente é amada né com porque certeza. muita gente preocupada Sim. e William nós, daqui a pouco, vamos ter que ir para um breve intervalo, mas antes, né, depois da volta nós vamos continuar. Mas eu sei que deve ter uns dois ou trezinhos, louvores, que <risos> falou com você. Com certeza, Falou muito com você desse período. Fazem parte do testemunho. Fazem parte. E você dá uma capela, um pedacinho do, de um deles. Sim. Para a gente ir para o intervalo? Sim. E... É, nessa época, antes desse acidente acontecer, eu cantava muito, né? o hino que fala, Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Então, nesse processo que eu estava ali em coma, né, muita gente lembrou disso. Falou, não, o William não vai morrer. O William cantava que Deus é fiel. Né? E nesse processo, muita gente fez votos também, eu estou arrepiando. <risos> muita gente fez votos falando, não, o William vai voltar e vai cantar na minha casa. Esse hino que ele sempre canta, que Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel.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 permaneces assim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Só ele é fiel <risos> E a gente precisa só ter fé. Só ter. Irmãos, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para ouvir o final do testemunho do Ilha.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 Estamos de volta e vamos continuar ouvindo o testemunho do William Moreira. William, você disse que ficou três dias em conta, em Belo Isso. Horizonte. Mas antes da gente continuar daí, vamos retroceder um pouquinho. É, eu sei que o senhor te avisou. Ele te avisou. E o senhor nos avisa. Se a gente estiver atento, ele sempre nos avisa quando vem alguma coisa. Ele te avisou. Conta um pouquinho. Como que ele te avisou, como que foi esse aviso? Carol, eu vejo isso com um cuidado de Deus, sabe? É, eu estava vivendo um processo de primeiro amor muito bacana, né? Eu lembro que eu estudava à noite, eu chegava da escola e tinha uma campanha de oração que eu estava fazendo sozinho. Colocar o despertador três horas da manhã, orando. Né, e levantando, orando, porque nessa fase eu estava enfrentando muitos pensamentos maus. Que eu não era amado, fase da adolescência, que eu não era amado, Ai, que eu era um filho muito ruim, que meus pais não me amavam, não tinha atenção das pessoas, é a fase da adolescência. Só que eu, eu vi nisso também um despertamento espiritual para eu me posicionar diante de Deus, combatendo esses pensamentos, né? Eu lembro que eu acordava de madrugada orando a respeito disso, Senhor, eu sei que eu sou amado, né? Repreende esses pensamentos da minha mente. Eu lembro que eu orava em frente ao espelho, orando para mim mesmo, falando, não, eu sou amado sim, né? Eu, eu tenho um pai, um pai celestial que cuida de mim, eu tenho um pai terreno, uma mãe terrena também que me ama, que cuida de mim. E eu comecei a repreender esse tipo de pensamento. Eu lembro que uma, uma noite dessa, a noite anterior ao acidente, eu fui dormir é, com muito questionamento nesse sentido, né? De identidade. Uhum. E nessa noite é, eu acordei com um sonho muito real, que eu estava caindo no telhado. Você estava caindo de cima de um caindo telhado. Caindo de cima de um telhado, telhado da igreja. Do telhado da igreja. telhado da igreja. No sonho, eu, eu, é, eu tentava de todas as formas, não cair eu caía. Né? E, e esse sonho se repetiu três vezes. Eu lembro que eu dormi, sonhei novamente. Tentando de outra forma, não cair eu caía. E na terceira vez, de novo. E eu lembro que eu levantei, né, um pouco assustado, vi que era muito real, né? eu, eu, é, como se fosse uma visão mesmo. E eu orei, e apresentei aquele sonho que eu fiquei um pouco com medo, Repreendeu. repreendi, né, e voltei a dormir tranquilo. E no outro dia, eu lembro, eu contei para minha mãe, falei, é mãe, essa noite eu sonhei que tava caindo no telhado da igreja. Aí a mãe, não, você não vai subir lá. Sabe <risos> "Como é, não. você não sobe de jeito nenhum. Porque você já sabia que vocês estavam lá mexendo é... com a obra da igreja. Só que foi um processo tão rápido, eu lembro que eu tava arrumando material para ir fazer um trabalho em Pedra Bonita, né. Que é onde a gente ia para fazer trabalho, usar computador, né, uhum. internet. E aí eu lembro que eu falei com ela que eu ia fazer esse trabalho. Só que quando eu tava saindo para fazer esse trabalho, eu vi que o meu pai que ia subir pro meu lugar. E meu pai tava corcundo, tinha machucado a coluna. Seu pai tinha machucado a coluna. E ele tava pelejando subir pro meio degrau da escada e tava um tempão. Não, não vou conseguir, não vou conseguir. E aquilo me deu um medo. Eu pensei, gente, meu pai subir lá, né, e não conseguir fazer esse trabalho, ou me machucar, e cair... Né? E, e sem falar com a minha mãe, foi nesse tempo eu subi. Sem falar com a sua mãe, sem contar pro seu pai do sonho. E sem contar pro meu pai do sonho. E aconteceu. E aconteceu. E às vezes a gente acha que, às vezes é um sonho, o senhor já está dando para a gente repreender, que ele, ele já vai dar o um livramento. Ele realmente já tinha te dado o livramento da morte isso, não de cair, é, mas da morte. Isso confortou minha mãe durante o processo, né? Ela falou: não, mas Deus tinha avisado pro Ilha, Deus mostrou pro Ilha. É, isso confortou o coração dela enquanto ela esperava em Deus o milagre né? e ela era muito assim, decisiva na palavra dela, e dizia, não, Deus faz o milagre, Deus faz o milagre completo o William vai voltar para casa sem sequela nenhuma vai voltar perfeito, do jeito que ele veio do jeito que, que a gente conhece o William e vai voltar para casa, voltar casa. E, e você tira alguma lição desse sonho de dar ouvido a voz do Espírito Santo o que, que você aprendeu Relativo a esse aviso, com certeza é estar é tá atento, né? Tá, Deus tá fala de por meio de sonhos, eu creio muito nisso. Ah. Deus já falou diversas vezes comigo através de sonhos, né? Então eu, eu, eu entendo que foi um sinal de Deus, né? E uma forma assim de Deus cuidar também da minha mãe, dos meus pais durante esse processo, né? E? Eu, eu precisava muito ajudar meu pai. Não tinha não outra fazer, pessoa então? né, para fazer o, o serviço que eu estava fazendo. Mas se você tivesse né, contato para ele só, ele não teria ele deixado. Ele não deixava eu subir. Depois ele questionou isso. Né? Mas foi um, uma permissão de Deus. Né? Foi um processo que minha família... Deus permitiu minha família passar né, grandes aprendizados, assim, a fé deles. Né? A Eles fé. cresceram em fé e em maturidade espiritual através disso. Com certeza. E depois... Voltando agora, depois desses três <risos> dias de coma, você acordou? Sim, eu voltei do coma E daí todos os dias eu passava por diversos testes né, e De memória, né, para ver como tá estava meu, raci meu raciocínio E daí eles foram percebendo né, meu desenvolvimento né, a, a minha recuperação sendo muito rápida uhum. Eu reconhecendo todas as pessoas que iam lá me visitar. Não estava tendo sequelas? Não. Reconhecendo todo mundo? Todo mundo. E você já tinha voltado a falar? Sim, normal. Eu nem sabia porque eu tava lá. Você nem sabia? Nem você sabia. só lembra a sua última, a sua última memória? Não, não tive nenhuma memória, assim. Eu, não, de cair? De nada. cair, de queda, graças a Deus. Nada. Nada. Você só eu lembra acordei. que você estava em cima do é, telhado? Eu acordei e, assim... Para mim eu estava num lugar tranquilo, na minha mente, porque eu acordei do opá de remédio, né? Então assim, eu só perguntei porque eu estava lá. Aí na hora a gente falou, não, você passou mal. Então eu fiquei tranquilo. Né? Quando eu vi meu pai, eu comecei a questionar muito. Aí a minha mãe com medo de me falar o que tinha acontecido de fato, né? Aí eu, minha mãe saiu, eu lembro, fui e perguntei a uma enfermeira <risos> e ela me falou. A enfermeira que te contou? Falou, não, meu filho, você caiu em cima de um telhado, quase seis metros de altura. Você lembrou imediatamente do sonho? Sim. Aí eu já falei, nossa, eu tava trabalhando. Aí veio minha memória. Realmente, né? O, o remédio calmante ali, né? Pra... Aí eu, eu, eu, eu senti que minha cabeça estava alta. Tá e realmente inchou. Né? Toda essa parte aqui, onde fraturou o crânio. E você precisou passar por algum procedimento cirúrgico? Não. Não, Os só pontos. Os médicos a ponto. diziam isso, né? Que eu que abrir minha cabeça. Tem uma parte do testemunho que assim, minha mãe estava na casa de uma prima minha lá de Belo Horizonte, a Adriana e, e, e os, os familiares da Adriana ali, ajudaram muito minha mãe, Tia Maria, né, e foram usados por Deus, assim, para cuidar dos meus pais nesse tempo. E a minha mãe, nesse dia que o médico disse, olha, hoje o Willian vai passar por um procedimento cirúrgico, a gente vai abrir a cabeça do Willian. Na minha mãe conta que ela foi para a casa da Adriana muito triste, né, e ela conta que ela chegou ali e ela só chorava. Nesse dia ela chorou. Ela chorou. Nesse, Nesse dia, dia ela, ela desabou. Sabe? Ela falava com Deus, Senhor, eu não quero. Né? Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer a obra completa. Né? Eu não quero que abra a cabeça do filho. E ela conta que uma mulher estava passando na rua. Ela não conhece a mulher, minha prima não conhecia essa mulher. E essa mulher perguntou, tem alguém aí dentro dessa casa? Diferente, alguma pessoa de longe que está te visitando? Uhum. Aí minha prima falou, tem? Minha prima está aqui. Ah, tá, eu preciso orar por ela. Aí diz minha mãe que essa mulher entrou e falou para ela, descansa seu coração. Eu estou cuidando do seu filho. Do mesmo jeito que eu te prometi. Descanse seu coração, fique em paz. Aí minha mãe né, voltou a ficar feliz, confiante em Deus novamente. É. Né? E voltou para o hospital já confiante em Deus. E já sabia. Mesmo que né, o, é, o médico fizesse mais exames, mas eu não iria né, passar pelo procedimento cirúrgico. E eu lembro desse dia que eu entrei né, para fazer a última tomografia. Minha mãe foi junto comigo, tranquila. Tranquilo. Me tranquilizando. Não, meu filho, pode ficar em paz. Para ver se ia acontecer ou não o procedimento. É. E daí, no último, no último laudo que o médico, na última tomografia né, que eles tiraram, eu cheguei a dar coágulo né Sim. no cérebro. E daí, eles falaram com ela, olha, realmente ele não vai precisar passar por nenhuma cirurgia. O coágulo que tinha aqui. William, sumiu. Sumiu. Oh, é, eu fico vendo que quando o senhor... Né, a gente precisa ouvir a voz do senhor, e às vezes Sim. a gente está com muita coisa na cabeça. A gente não precisa procurar nada. Ele manda na nossa porta, né? Ah, ele cuida. Ele cuida, né? A mulher <risos> não foi ninguém. lá na porta? Foi. Ele mandou ela lá. É muito lindo, né? Eu fico muito emocionada de ouvir, de ver, né? O cuidado do senhor. São detalhes mesmo. Detalhes. E o Ilícia ficou quanto tempo internado? O total de toda a sua Eu assustava, internação. porque eu perguntava, assim, os meus colegas de quarto, né? Que era o mesmo caso que o meu. Né? Alguns caíram de um metro, bateu a cabeça, né? E falavam, eu estou aqui tem três meses. Eu pensava lá, nossa, eu vou perder o meu tempo de escola, vou né? Vou ficar aqui um, né? um ano, né? É. E daí nove dias eu lembro que eu estava sozinho no hospital nessa hora e o médico chegou e me deu alta comigo sozinho lá você está de alta pode avisar seus familiares tá, você está liberado nove dias nove dias eu lembro que nesse dia minha mãe chegou, eu liguei minha mãe logo né aí a minha mãe chegou lá correndo como assim alta eu, né? eu, tô, eu tô estou ela, ela acreditava no milagre mas ela espantou com a rapidez né e eu quero falar com esse médico é. E daí ela foi atrás do médico, né, per perguntar para ele, e o remédio para o meu filho, né, passa alguma coisa, né, o um retorno? E disseram que encontrou o médico, parece que o médico já estava saindo do hospital. O médico falou, senhora, a senhora estava orando esse tempo todo por um milagre, seu filho é um milagre. Foi isso que o médico respondeu para ele? É, pai. não tem remédio, não tem retorno, leva seu filho para casa. Seu filho é um milagre. Seu filho é um milagre. Quer a resposta melhor do que essa? <risos> seu não. filho é um milagre. <risos> William, e ficou cicatriz... Não? Não, por incrível que pareça. Da sequela, nenhuma. nenhuma. Nenhuma? Você não teve nem ponto, nada? Nada. Eu fico muito emocionada de ouvir seu testemunho. <risos> Eu já conheci uma parte, mas não sabia dele. Você tem quantos anos hoje? Hoje tem 25. 25. Tem quase 10 anos isso, que isso aconteceu. Isso, faz. Faz 10 anos. Quais são os nomes dos seus pais? Pastor Elias e, como todo mundo chama ela, Irmã Lena. <risos> irmã Lena, Pastor Elias, que Deus os abençoe. É muito lindo, eu sei que vocês têm várias histórias, mas é muito lindo poder ouvir né, o testemunho do Ilha. E quero falar que vocês são muito abençoados, vocês têm três filhos muito <risos> abençoados. Que Deus os abençoe. E eu espero um dia receber vocês aqui, nos estúdios da ADEC TV, para a gente poder conversar um pouquinho sobre outros assuntos. E um grande abraço para vocês dois. Uhum. Ilha, nós vamos encerrar. Queria que você encerrasse deixando um recado e com mais um louvor também. Você Sim. fala que foram dois louvores assim, que mexeram <risos> mais com você nesse período. Sim. E eu aprendi muito né, com isso. Nós somos testemunhas vivas, Vivas. Né? Né? Testemunhas. E voltei para a escola né, e todo mundo me via assim, claramente acreditava. como o um milagre de Deus, sabe? E, tipo, fizemos, quase que eu não acreditava, né? Fizemos um culto de, de gratidão na de escola. É. E, assim, tivemos muitos, muitos testemunhos. Foram tantos cultos que eu participei, Você teve que louvar, <risos> não foi? É, pessoas fizeram votos, Voto. né? Não, quero ir na minha casa. E sem comunicar um com o outro, mas quando eu cheguei, já começaram a marcar, né? E, assim, foi algo tremendo, né? as experiências que eu tive com Deus, né? A partir de então, né? Uhum. Deus me curou, né? Daquela fase de, de me questionar tanto, né? Questionar a minha fé... Então, assim, eu, ele eu passei por esse vez processo vez... Né, de maturidade e, assim, a, a paternidade nele, né, curada. Então, para mim foi, foi algo maravilhoso. Só ele mesmo podia fazer por mim. Hoje você tem a sua identidade firmada, no... né? <risos> Filho amado de Deus. Sim, com certeza. Isso não tem dúvida nenhuma, né, <risos> Questionamento nenhum. É. Porque foi rápido a sua cura Oito. nove dias. Nove dias seus pais, né, até sua mãe assustou depois né? da gravidade, nove Sim. dias. Deus cuida. Deus cuida, Estou né? Zeloso em cuidar. De eu mais. falo rápido assim, né? Porque você fala assim, né? Deus, a cura que você falou era o questionamento, era a sua cura Sim. de paternidade. Tantos viram um milagre externo, externo. né? Sim. Serviu de edificação para muitos, é muitos, né? Mas eu enxergo isso como um cuidado de Deus comigo, né? Oxe. Com minha identidade nele. Isso né? é um, um milagre interno. Milagre interno. Com certeza. Meus irmãos, nós vamos ficar por aqui, vocês vão ver o William muitas outras vezes no nosso <risos> programa, né? louvando ali Amém. com os jovens. William, você né, pode deixar um recado, se tiver algum versículo naquela época que também falou com você, e termina dando mais uma palhinha do outro, e no outro louvor que mexeu. Amém. E fizemos, eu lembro, um culto de gratidão a Deus, né meus colegas da escola puderam participar, meus familiares. Foi um mover de Deus muito lindo, né? Porque nós podemos declarar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje Sim, e eternamente. É né? verdade. E hoje, assim, revisitar essas memórias é muito gratificante para mim, sabe? É ter um renovo da minha fé novamente. Amém. Né? Não questionar o poder do nosso Deus. Né? E declarar o tempo todo que Ele é fiel né? para cumprir suas promessas. Sempre. E eu cantava também nessa época o hino Te Agradeço, né?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 te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer, com todo o meu ser. Te agradeço, Senhor. É, obrigado, sempre. William. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Espero que vocês de casa tenham sido edificados com esse testemunho do William. E esperamos vocês no próximo programa. Aqui é a minha história. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe poderosamente e um grande abraço. E vamos adorar ao nosso Senhor, vamos ouvir um lindo louvor.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 haja fruto na vide e o produto da oliveira minta todavia eu me alegrarei todavia eu me...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 I'll ah.